Então, é, partindo até a, do, do que a Tatiana falou, eu tenho um tutorial de Long que eu produzi. Abre a tua né? câmera. Abro, abro, abro, tutorial de Long que está no curso de formação de vocês. O Long é um software que, tu, que é gratuito. Eu acho que não sei se vocês todos já já viram lá o tutorial, um tutorial curtinho, um software muito simples de tu usar para tu criares vídeos com uma determinada linguagem, tá? que é aquele vídeo onde tu faz a captura da tua tela com a, a webcam do teu computador te capturando junto. Então, é muito legal assim, para tu fazeres um tipo de vídeo com uma linguagem muito próxima de uma aula. Tu podes abrir um PowerPoint, enquanto a câmera da tua webcam fica reduzida num cantinho da captura, e tu vais podendo passar os slides e, e comentando, como se estivesse fazendo uma palestra, uma apresentação, uma aula, é uma linguagem de vídeo, e muito prática, porque o professor faz isso de uma forma muito simples, muito rápida, no seu próprio computador, sem grandes conhecimentos técnicos de edição. A única coisa que o professor tem que fazer é roteirizar a fala dele, e a própria roteirização pode ser feita a partir do PowerPoint, que tu abre e vai... É, falando, te comunicando a partir daquela espinha dorsal da apresentação e, mas é muito usado também para fazer tutorial que foi o que eu fiz com vocês eu abro a minha tela, abro um software começo a navegar no software enquanto eu próprio vou explicando o que eu estou fazendo na tela então é muito usado para fazer tutoriais né? tutoriais em vídeo então é essa, esse aplicativo ele tem duas linguagens aliás, ele tem uma linguagem que serve para alguns propósitos mas não serve para outros propósitos. Aí eu volto um pouquinho no tempo para falar um pouquinho da, da, da parte conceitual de edição de vídeo que a Tatiana comentou alguma coisa sobre. Os vídeos eles são editados, baseados nos mesmos conceitos desde o início do cinema, de 1800 e final do, do, do, do século XIX. Como é que eram? Eram películas... Analógicas, era um rolo de filme, que era sequência de fotos, fotografias, né? as, as fotos estáticas, que na sequência, com um movimento contínuo, davam impressão de movimento. A edição de vídeos, ela pressupõe o corte, para tu tirar uma parte daquela sequência de fotos do teu rolo, e aí tu cortava literalmente com tesoura, tirava aquela parte. Do filme, colava as pontas do que. do que sobrou. Ou tu queria fazer uma edição não linear, tu cortava um trecho, cortava, fazia uma abertura em outra parte do filme inseria aquele novo. aquele trecho, na verdade, que tu trocou de lugar. Tirou um trecho, abriu espaço, enfiou aquele trecho que tu tinhas retirado de outro lugar cola as pontas de novo. Então, a edição de, de vídeo, ela é, a me, usa o mesmo conceito, só que o que era analógico agora virou digital. Então, eu vou mostrar para vocês um, um software de edição de vídeo que ele é, trabalha com, essa, com, com esses conceitos. É um software que ele estende um pouco as possibilidades. Não é um software simples de usar, não é complicado também se tu tiveres algumas dicas de por onde começar o uso dele. Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar uma coisinha para vocês. Não é para vocês, não sei qual é o domínio de produção de vídeo que vocês têm, mas eu vou dar essa dica porque talvez até a gente possa estender para fazer um workshop específico para edição de vídeo em um software mais robusto, como o que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar a tela dele. Já estão vendo? Então, este é um software de edição de vídeo semiprofissional, gratuito. Tá? Os softwares de edição deste nível são pagos e caros. Normalmente, por exemplo, o Adobe Premiere é um dos mais conhecidos, o Final Cut, que, era o, que ainda é utilizado, mas ele tem uma aplicação mais na indústria do cinema. Então, são softwares muito caros é, para o nosso padrão, para professores, para pagar mais de mil reais, com certeza, no, numa licença do, do Premiere, eu creio eu, agora eu não me recordo, vai comprar o pacote de softwares da Adobe, talvez ele venha diluído é, dentro do valor global do pacote, mas tu compra só o software, ele, ele é caro. E este software que eu estou mostrando para vocês, ele faz absolutamente tudo que o Premiere faz, inclusive bota janelinha, tu pode sobrepor vídeos é, para botar interpretação em libras, tu trabalha com várias camadas de áudio, várias camadas de vídeo, ele te permite fazer absolutamente tudo o que seria necessário para uma grande produção audiovisual. Mas, assim, ó, se tu for se aprofundar no software, ele vai ficar complexo. Mas as coisas triviais, as mais corriqueiras, são relativamente fáceis de fazer. Cortar, editar, tirar partes do vídeo, tirar o som que vem incorporado... No, na gravação de vídeo do telefone. Aí eu abro um parênteses, assim ó, até uns 15 anos atrás era impossível um professor produzir um, um audiovisual de forma caseira. <risos> Por quê? Tu precisava ter um equipamento que não era fácil de manusear, uma, uma câmera é, de, de filmadora, Antes de ser digital, as câmeras eram com fitas DTI, que eram fitas digitais ou fita VHS analógica, e para tu tirares aquelas fitas para um computador, tu tinha que ter um outro equipamento específico conectado ao computador, para daí tu poder importar o um vídeo para dentro de um software para tu fazer edição. Só pessoas altamente técnicas, capacitadas e com equipamentos muito caros poderiam fazer isso. Aí em 2000 aparece, ali no início dos anos 2000, aparecem os smartphones com câmeras fotográficas e gravação de vídeo. A qualidade desses equipamentos incorporados aos smartphones começa a melhorar demais e hoje a gente faz gravação Full HD no telefone. E a gente pode fazer a edição básica dos vídeos dentro do próprio telefone, ou tu pode baixar o vídeo para o computador facinho pro, pelo cabo do telefone, e aí tu fazeres a edição do vídeo no teu no teu computador então uh, se for o caso para quem quiser estender um pouquinho mais as possibilidades essa é uma boa opção se chama KDE Live na verdade é KDE Live KDE é um é um, é um grupo de, de desenvolvedores do Linux que faz uma interface gráfica do Linux, e eles desenvolveram esse software, que é um software de edição de vídeo semiprofissional, que trabalha com camadas, que a Tatiana tinha falado, permite tu tirar um áudio incorporado de um de um, de um vídeo que tu trazes para dentro do editor, e isso é comum acontecer, por exemplo, com celular, quando tu grava um vídeo do celular, uh... Tu, tu trazes o vídeo incorporado, tá? Né? vou digitar o nome aqui do, do, do software, KDE NLive, posso passar o link para vocês também, está tá ali no chat. Então é, essa é uma opção, mas para a gente trabalhar melhor com ele seria, eu acho que o caso de a gente fazer um workshop, né? fazer um workshop e fazer alguma produção, porque as coisas ali, ó, vocês podem perceber, eu não sei, o, o meu, meu cursor pode ficar pequenininho, mas vejam que onde está o meu cursor, tem uma tesoura, é, é, não vai aparecer, é, tem uma tesourinha, ali já indica, ó, ali é o lugar da ferramenta onde eu faço o corte no vídeo, né? e por aí vai, são coisas básicas, é muito fácil tu tirar um, um áudio incorporado num vídeo, é muito fácil tu inserir uma outra trilha de áudio. Coisas básicas da edição são fáceis de fazer. Na medida em que tu for te aprofundando, uh, aí começa a complexificar. Mas as limitações do, do, antigo, do antigo Movie Maker, as limitações que, no, no iMovie, as limitações do Fotos, aqui tu não tem essas limitações. Então, dá para dar um passinho a mais para qualificar as suas produções. E a linguagem aí já não fica restrita àquela linguagem de tutorial ou de palestra que o Loom traz, ou de é, sequência é, montada através do Fotos. Não deixa marca d'água, não tem nada. Ele é profissional, semiprofissional e gratuito, sem nenhuma restrição. Tá? Ele é grátis, de grátis. Ele é de uma comunidade de software livre. Tá? Então, é muito legal e é o que eu uso, é, pessoalmente é o, é o que eu uso, é o, é, o, é o meu software de edição de vídeo. Tá? É, mas nesse modelo de conversa de hoje, era só para aguçar a curiosidade de vocês, se eu não vou me propor a fazer alguma atividade em cima dele agora aqui com vocês, mas podemos fazer isso com mais calma e mais focado em, em produção audiovisual mesmo. Uh, vou compartilhar, descompartilhar esta tela e vou compartilhar outra, para mostrar uma outra opção de, de gravação de vídeo com captura de tela. Tá? Raimundo, podes passar o link do Cadem Live? Já passo. Acabei de passar. Já? Acharam, Elia? Ah, obrigada. Eu... Sim. Show é, de eu você. também conheço. Vou... Tá? Ele, ele, em, uma vou primeira, deixar... em uma primeira visualização da tela, quando tu entra, ele assusta, porque ele não é intuitivo como softwares mais para o usuário doméstico, ele é mais para o cara que já domina um pouco o conceito de edição de vídeo, de produção audiovisual, mas com algumas dicas ali, qualquer um já poderia fazer alguma coisa legal no software, ele não é um software que vai te impedir de usar por ser algo extremamente difícil. Tá? só tem que achar os lugarzinhos certos e saber o que que dá para fazer ali dentro. E aí depois a imaginação é o limite. A, a, a imaginação e a limitação técnica que tu vai vencendo à medida que tu avança no, no conhecimento do software. Né? É, esse é o grande desafio da produção audiovisual em, em, em um nível um pouquinho mais mais robusto, assim mais técnico, que tu vai ter Uh, que saber tirar as ideias da tua cabeça e traduzir tecnicamente isso dentro do software. Né? Às vezes a limitação técnica de saber como faz o software é, é a tua barreira. Aí tu vai investigando o software e descobrindo como é que se faz. Uh, eu vou compartilhar aqui uma, mais uma tela. E, e outra opção, o, o Lom, ele tem... Uma, uma interface super fácil é facinho de usar esse aqui é o link do Creative Commons que eu tinha postado ali para vocês ficou aberto uma uma interface super fácil é facinho de usar esse aqui é o link do Creative Commons que eu tinha postado ali para vocês ficou aberto ah mas o, o long ele é um tu tens que baixar o software para tu conseguires habilitar a gravação da tua tela. Então é um pequeno aplicativo que tu baixa do site do Loom, e aí ele habilita alguns recursos para tu fazeres a captura da tua webcam e a captura da tua tela. Mas tu tens que instalar um software. E uma outra coisa que ele não tem é tu poder salvar automaticamente os vídeos que tu giraste localmente no teu computador tu acabou de gravar um vídeo, ele sobe o vídeo para a nuvem, lá da nuvem tu pode baixar o arquivo de vídeo para o teu computador de volta, mas ele sempre manda para a nuvem, não tem a opção de tu baixar ou gravar direto no teu, no teu computador. Já este outro cara aqui, ó, tem aqui um iconezinho lá em cima, lá na minha, na minha barrinha de extensões do Chrome, que se chama Always On, tá? que é algo tipo incrível, maravilhoso em inglês, tem umas professoras aí de, de, de línguas aí que vão poder me ajudar tanto na pronúncia quanto no significado. Mas é algo nesse sentido. Este software maravilhoso aqui, ele faz o seguinte, tu não precisa instalar um software, baixar um, um executável para instalar no teu computador. tu instala uma extensão no Chrome e apagando, a partir dessa extensão do Chrome, tu tem os mesmos recursos que o Long te, te disponibiliza e tem mais ainda. Ele permite fazer captura de tela, só bater foto da tela para alguma coisa específica. E tem uma coisa legal assim de captura de tela. Às vezes é, vocês vão ter sites que são cumpridos, né? O site ele tem barra de rolagem na vertical, então é, normalmente quando tu dá um print, tu dá print só na área visível da tela Mas este software, ele identifica toda, todo o conteúdo de um, de um site Quando tem barra de rolagem, ele gera o print inteiro Mesmo da parte que não aparece no site Isso é útil é, Não sei agora dar um exemplo assim, mas eu acho legal essa opção Às vezes para mostrar um conteúdo inteiro no site Que tu não consegue mostrar ele na íntegra na tela esse aplicativo tu consegue capturar, fazer uma foto de algo que tá com barra de rolagem que não aparece na área da tela. Você digita mais uma vez no nome. O nome do software é ao esse é o, é o nome dele. Bom, ele faz a captura e faz gravação de tela como LOM. Sendo que ele te dá a opção aqui ó, de dizer se eu vou gravar na nuvem, lá na conta que eu crio uh, para eu poder usar o software, ou se eu gravo o meu arquivo de vídeo. Quando fechar a gravação, ele já gera o arquivo de vídeo local. Aí facilita, porque daí eu já saio trabalhando um editor de, de vídeo. Por exemplo, posso levar lá para o Cadê Live e continuar a edição lá, incorporando outros elementos. Ele me permite com a minha câmera habilitada, com a minha câmera habilitada, minha webcam, tá aqui, na verdade eu tenho vários outros recursos aqui que não cabe eu explicar para vocês, mas a minha webcam está aqui, na verdade eu tenho vários outros recursos aqui que não cabe eu explicar para vocês, mas a minha webcam está lá, com a minha webcam. Então ele gera três possibilidades aqui para tu gerar os teus vídeos. Não precisa aplicativo, tu não precisa baixar o executável e instalar possibilidades aqui para tu gerar os teus vídeos. Não precisa aplicativo, tu não precisa baixar o executável e instalar no teu computador, tu só instala a extensão no Chrome. Então, mais uma opção. Desse eu posso fazer um tutorial depois também, deixar lá para vocês, um espaço e eu ir conduzindo vocês na operacionalização do software com algum propósito mais é. bem definido. É, eu acho que era conduzindo vocês na operacionalização do software com algum propósito mais é. bem definido. É, eu acho que era... Uh, valeu, desculpa minhas interrupções, as dicas são muito valiosas, quero simular muito bem. Uh, eu acho que o que eu tinha para mostrar é isso. E vou deixar uh, para vocês me demandarem. E aí, de acordo com o que vocês me demandarem, a gente pode ir seguindo. Aqui. Obrigado, Fabiane.